Boa tarde, sou eu, Alessandro Relojoeiro, Mais uma vedação de relógio Tem esse relógio aqui, ó Quartz Ele precisa fazer a reparação, ó Ele tá sem o vidro Ele precisa botar o vidro Precisa fazer a reparação da vedação Esse relógio aqui é um Quartz Máquina Quartz Ele precisa fazer uma vedação aqui, ó A gente vai colocar a borracha nova Vai fazer uma limpeza Vai ajustar o horário, os ponteiros Eu preciso só Reconhecer aqui o material O que, que vai precisar Vai precisar da borracha Vai precisar do vidro da vedação Olha ah, o vidro da vedação O vidro da vedação já está aqui já Agora é só colocar No aparelho, no relógio Eu preciso ver como é que faz para colocar Aqui o vidro já está pronto. Precisa só fazer a limpeza no vidro por causa da sujeira. O relógio está aqui, ó. Máquina Quartz. A máquina tá boa. Precisa só consertar o relógio Colocar o vidro Aqui a vedação, a borracha dela como é que tava A água podia entrar pela, pela frente Ela vai colocar agora uma borracha nova Que é a borracha da frente, da vedação ó. Aqui tem que colocar uma borrachinha nova essa bochinha aqui Vai aqui ó Não vai aqui na máquina não Ela pega aqui ó É a bocha de vidação Como eu não tenho a máquina de prensa eu só vou pelo menos só fazer a máquina fazer a reparação da borracha eu tenho que comprar a máquina, eu não tenho a máquina não agora tem que botar no lugar correto não vai precisar de uma máquina de prensa, eu acho que manualmente você pode fazer aqui a borracha já está no lugar correto ó. você tem que vedar isso daqui, ó. se você não vedar a água pode entrar na máquina prejudicando a máquina, prejudicando o mostrador Não precisa nem colar Ele é de encaixe Aí já tá no lugar, Já tá vedado a tá uma máquina bonita, ó a máquina É quartz Esse mostrador aqui é tudo colado Os ponteiro é colado Ele é réplica É um relógio bonito, ó Aí ah, é a borracha que tava nele, ó. Precisa trocar a borracha de vedação. Agora tem que colocar. Eu acho que aqui a borracha já tá no lugar já. Vamos ver se tem uma borrachinha aqui pra colocar. Que tem a borrachinha aqui Essa borrachinha que Já faz parte da borração Da vedação da coroa A borrachinha é o tamanho Mal consegue olhar É muito pequena Aqui ó Perigo de até perder ó Fazendo a vedação Muita gente precisa aprender Acha que o relógio está vedado Mas não está O relógio não está vedado Precisa fazer ved a vedação Precisa ter a máquina de teste Para fazer a vedação Se você não tiver a máquina de teste Não tem nem como saber Se o relógio está vedado A água entra Acaba com o mostrador Acaba com a máquina do relógio Perde até o relógio da pessoa não fazer a vedação corretamente levar no profissional perde até a máquina do relógio como é que foi ela? aí a borra já tá no lugar ó. ainda devia ter a máquina para fazer o teste mas já como já tá no lugar agora é só colocar o tigre de volta no lugar na coroa abre aqui ó o fundo dele é de rosto na depressão é de rosca abriu aqui verifica se está tudo ok se tudo está correto está no lugar aí tudo está no lugar correto agora bota a tige de volta no lugar É a máquina quartz que eu falei pra vocês. Aqui ó. Aqui já tá de volta no lugar correto já. Agora é só fazer a reparação aqui ó. Tá certo o horário duas horas. Eu não sei que hora que é agora, tem que botar no lugar correto. Tá, já tá no lugar correto. Já agora tem que ver a vedação da rosca. Aí a borracha já tá aqui, já tá meio acorruída A borracha já tá precisando trocar. Já tá precisando de um rebaro novo. A bateria precisa medir a bateria para ver quanto está dando a bateria. O multímetro já está aqui. A, a bateria está marcando 1.44 volts. A bateria está boa. Tem muito tempo ainda de uso ainda. 1.44. Ela normal dela é 1. 55 volts 1.50 Ela tá com 1.44 Pega a pinça Coloca corretamente No lugar Se vai funcionar Aí Tá funcionando ó. Vedado A borracha tudo no lugar Máquina quarta. Agora é só fechar o fundo A bateria está 1.44 volts Já está vedado com a borrachinha Eu não tenho a máquina de fazer o, o teste de vedação Mas como eu coloquei a borracha Já está tudo ok Pelo menos Ele não corre tanto risco de entrar água que não tinha borracha de vedação, estava gasta, estava já usada. A borracha de vedação estava usada, não tinha borracha na tige.